Bom dia a todos, colegas, eu, alguns até devem estar estranhando, é, estão tá tá, só os rostinhos aqui, né, mas até eu deixei de propósito para carregar a apresentação depois, né, até para a gente ver, para vocês terem uma ideia de quantas pessoas estão participando aqui, ali embaixo, vocês têm ali a, a, um íconezinho de participantes, a gente está com 93 pessoas, do ladinho do, do, do participante tem um íconezinho que é um balãozinho chamado bate-papo ou chat, dependendo como aparece para vocês. Se vocês clicarem nesse chat, vai, no bate-papo, vai abrir uma janelinha do lado esquerdo da tela e, e vocês podem uh, fazer algum tipo de registro ali, tá? Então, uh, em alguns momentos eu vou compartilhar e vou estar tá passando... Uh, vocês vão ver que eu vou assim, não... Tem uma sequência aí de coisas que eu quero apresentar para vocês, né? E em alguns momentos eu vou dar uma parada, vou dar uma respirada, e aí a gente abre ali para esclarecer algum tipo de dúvida, tá? Uh, em alguns momentos também eu vou pedir para a minha monitora, a professora Carla, <risos> nós aqui somos todos ajudantes, né? Nos ajudamos. Uh, ela vai passar uns links para a gente fazer algumas interações e vocês conhecerem alguns, algumas soluções aí do lado uh, daí, tá? Então, agradeço a todos vocês, se vocês quiserem saber essas 93 pessoas que estão conectadas aqui, tem uma flechinha do lado do, do quadrantezinho ali, tem uma flechinha, e aí vocês conseguem navegar e conseguem ver os colegas que estão uh, circulando, tá? Uh, uma coisa legal também para vocês verem, para quem não conhece, né, mas assim, eu vou falar como se as pessoas não conhecessem, se conhecerem, enfim, eu falei. Tá? Ali no bate-papo também tem a possibilidade de a gente escolher uma pessoa para quem a gente quer mandar uma mensagem. Isso é importante, porque se vocês forem usar essa plataforma, né, que pelo que eu entendi alguns já podem estar utilizando, né, que a escola de engenharia vai estar proporcionando, uh, é bom vocês saberem o que, que acontece do lado dos alunos, né? Então, para vocês saberem uh, o que está acontecendo. As pessoas podem se conversar entre elas, né? acaso às vezes eu, como professora, eu faço, chamo algum aluno ali em particular. Principalmente, eu vou mostrar para vocês em seguida. Até vou fazer um preâmbulo, assim, né? Vou mostrar para vocês como que eu tenho conduzido as minhas aulas agora. Tá? Como é que foi? Como é que eu? Quais são as, as, os instrumentos do Moodle que eu tenho utilizado? Sem o Moodle fica, não dá. Tem que ser, o Moodle para mim é o é a, é a chave de tudo, uh, e também vou apresentar para vocês as minhas top 10, né? ferramentas tecnológicas, mas não é nada para vocês ficarem oh o que usar tudo isso, não, não tem que usar tudo isso, vocês vão olhar, daqui a pouco vocês vão dizer assim, ah, isso aqui é interessante, até porque não existem top 10, existem top 10, tem muita coisa, eu mesma estou olhando assim, nossa, que legal, tá, mas isso não é a hora de eu usar, para mim essa composição aqui está bacana, então, é mais nesse sentido também de estar apresentando para vocês, não quero que vocês fiquem, uh, fiquem assustados, né, de assim, ai, ah, tem que fazer tudo isso. Não, é uma questão de, de arranjo e de organização. Então, antes de, uh, antes de tudo, então eu vou, eu vou compartilhar a minha tela toda, tá? Vou compartilhar a minha tela, porque eu vou estar tá fazendo umas navegações aqui e acho que é legal. Então, uh, eu combinei com a Carla que eu vou... Pedir, assim uma eu vou pedir a eu vou pedir para ela peraí, eu vou pedir para ela uh, se se alguma coisa falhar né de som enfim né então a Carla vai me minha, vai me avisando vocês estão tá aparecendo aqui a minha a minha o meu PowerPoint certo tudo, tudo certo por enquanto Wendy perfeito tá, ok então ali no bate papo uh, logo que nós estávamos ali conversando o professor Miguel me perguntou a questão de compartilhar a tela. Então, ali tem eu coloquei um como compartilhar a tela pelo Zoom, né? Eu mostrei como é que compartilha. Então, esse é um negócio bem interessante. Por quê? Porque no compartilhar, a gente tem a opção de compartilhar tudo o que acontece na minha tela. Então, por exemplo, aqui, ó, não se assustem, tá? Eu tô com um roteiro da minha aula aqui, então, isso acontece nas minhas aulas normalmente. Eu tenho sempre um roteiro das minhas aulas aqui, que eu tô conduzindo, né, o PowerPoint em si que eu vou apresentar, e ó, eu tô compartilhando aqui a minha tela do computador, né, do, da internet, aqui tem algumas abinhas que eu deixei aberto que eu vou navegar com vocês. Eu achei melhor agora compartilhar toda a minha tela, mas eu posso, tenho opção, tanto no Zoom, quanto no mconf, quanto no Google Meet, ou no Elos, na, na plataforma que vocês vão experimentar e vão usar, de compartilhar só o PowerPoint, né? Então, mas eu optei por toda a tela, por quê? Porque eu vou estar conduzindo, indo e voltando ali, uh, e para mim fica mais, mais prático. Mas se eu só tiver um PowerPoint, eu posso só compartilhar o PowerPoint, isso é uma vantagem bem positiva. Então, é só a Wendy, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. E está um, sendo gravada, né? Isso é uma coisa bem importante. E esse é o meu primeiro slide que eu, uh, eu uso em todas as minhas web aulas, tanto tá para o aluno que está participando, quanto o aluno que vai ouvir depois, porque essa, foi uma das, essa é uma das combinações que eu tenho com, a, com as minhas turmas. Né? Então, ó, pessoal, a aula é hoje, seis e meia. Quem não puder participar, a aula vai estar tá gravada. Então, no, no, no, no fim, assim, ó, o material todo já é um uh, ensino remoto. O bacana é que, se tem alunos que estejam juntos, por exemplo, agora com vocês, vocês vão estar atuando e vão estar participando. Aquele aluno que não puder, ele também pode fazer todas Oi, essas não, interações. É eu... Oi? Desculpa. Ele, pode, ele também pode fazer todas essas interações e fazer o registro. Então, essa é a minha primeira recomendação para... Para fazer as web aulas, né? Então, é colocar um, um. Como é que funciona? Como é que participo dessa web aula? E esse é o desafio que eu vou fazer com vocês, tá? Então, eu vou convidar vocês a abrir um board, um papel, pegar um caderno e vocês anotarem, fazerem registros. Eu faço isso com os meus alunos. Eu digo, gente, eu quero que vocês façam registro, registrem, façam apontamentos. Uh, mais adiante eu vou mostrar para vocês onde que eu peço para esse meu aluno entregar. Não vou pedir para vocês entregarem, né? Porque a gente não está dentro do, do Moodle, né? A gente está só no Zoom fazendo isso. Mas, uh, uh, essa é a primeira, primeira, primeira dica preciosa. Explica para o aluno como é que ele participa dessa aula. Tem que acompanhar, tem que fazer atividades no decorrer da aula. É, isso é uma coisa que eu Andy, faço. Se a aula. Uh, se é uma aula síncrona, digamos assim, que é agora, como a gente está acontecendo, então eu vou, os alunos vão fazer, eu vou estar tá aqui, vai estar tá gravando. Se é uma aula assíncrona, ou seja, eu gravo e depois o aluno vai ter o acesso, eu vou mostrar para vocês que eu tenho uma turma que, que eu fiz isso e, e, o, e o tempo do vídeo fica muito mais curto do que uma aula com a participação de alunos, eu digo para o aluno, agora pare aqui e faça atividade. Ah, mas o aluno vai parar, não vai fazer... Bem, aí cabe a ele. Eu digo para vocês, olha, eu tenho alunos que não puderam assistir as web aulas, que me escreveram, dizendo, professora, eu vi a gravação em relação àquele item, em relação àquele eles fazem questionamentos. Então aquele aluno, bom aluno, eu acho que a gente tem muito, muito, muitos bons alunos, eles vão seguir essa trilha, essa orientação. Então eu, em si, eu, eu, eu, eu né, insisto assim, que eles façam anotações durante a aula, e eu sempre peço que eles façam a entrega dessas anotações em alguma tarefa no Mudo. E depois eu vou mostrar para vocês que tem pelo menos dois, duas formas dele fazer essa entrega. Então, ao término da aula, ao término, né, faço registro, enfim, de, de alguma forma. E eu sempre instigo né, os alunos a fazerem o... a utilizar os recursos do bate-papo. Essa janelinha aqui, ela fica assim utilizar os recursos do bate-papo né, na webconferência para fazer questionamentos e interações. E essas interações justamente são quando a professora faz um pedido, assim, por exemplo, qual é o seu nome e o seu curso? Eu queria saber, né? Eu vi que tem várias, eu vejo pelos nomes ali, mas eu queria saber qual é o nome e o curso de vocês. Então, para isso, eu vou pedir, então, Carla, que tu coloque lá no bate-papo, vou pedir para que vocês entrem ali no bate-papo, cliquem nesse link, vai abrir uma tela. É o link que tu me passaste pelo WhatsApp? Isso. Tá, é o primeiro? O primeiro, isso. Tá, vai abrir essa tela que está aparecendo aqui para mim. Aí vocês cliquem numa, cliquem numa nova abinha e coloquem lá. Pessoal, eu coloquei Oi? no, no bate-papo o link que a professora Wendy está pedindo para vocês usarem. Demente.com. O único problema é quando uh, a tela cheia. Uh, ah, sim. A tela com... cheia. Tem que tem que daí dar um esc e aí brilha uma outra binha. Isso é bom até para vocês uh, uh, manusearem e verem como é, que, como é que fica lá do outro lado também, né? Mas, uh, e até na, no sentido de orientar os próprios uh, alunos, né? O uhum. Andy, vamos ver só Nossa. se o pessoal primeiro entrou no, no link, porque é, embaixo Sim, da tela tá, de vocês tá, tem, entrando, tem, é, tem o bate-papo. Ah. Já, já temos 40 pessoas, 41. Agora ah, eu tô eu na minha tela cheia. Né? <risos> É, o, teu, o teu já tá aqui, o teu já tá aqui, cara Ah, o de ontem? O de ontem já tá registrado, isso Isso aí é um negócio bacana também Porque uhum. esse é o tipo de atividade uh, Esse é o Mentimeter uh, né? Ele é uma ferramenta legal, eu vou falar um pouquinho mais dela lá adiante Mas eu só, só para vocês perceberem assim Olha como rapidamente eu tô com 63 pessoas aqui Que registraram alguma coisa Eu que pedi é, qual é o nome do seu curso né? E, e esse link, ontem eu e a Carla a gente fez um teste. Então, a Carla com esse link registrou ontem, vocês estão registrando hoje, né, e ele tem um prazo aí, se eu não me engano, é 48 horas. Então, é algo que não é, não conseguiu fazer hoje, mas ele tem um prazo aí para estar tá, uh, fazendo, tá? Ó, aqui. Pessoal, eu vi que tem três pessoas que fizeram, colocaram o nome e o curso no bate-papo, mas não é no bate-papo, é, né? É para entrar no, é link no link que eu coloquei isso. no bate-papo e fazer o nome e o curso dentro do. Isso. Ó, isso, aí, isso aí. A Carla vai me ajudando, só porque, como a gente tem bastante coisa aqui que a gente quer compartilhar e mostrar para é, vocês, eu né? coloquei então, a novamente a Carla... o link no bate-papo. Tá, isso. Isso acontece, isso é, isso é um negócio bem interessante também, Por que esse, esse registro aqui, né, claro, no bate-papo vai estar ali, mas ele vai estar de uma forma não tanto estruturada, aqui eu tenho, poderia ser qualquer coisa, eu poderia aqui pedir para vocês, ah, o que vocês acharam do curso no final, né, ou ainda outras formas, porque essa ferramenta a gente pode fazer vários tipos de interações, mas eu não vou entrar muito nela agora, tá? Então, olha só, quantas pessoas a gente tem? A gente tem 99 participantes, tira eu. Tem, ó, 83 já registraram aqui no cantinho. Estão vendo aqui, ó, 84. Tá? Então, a gente tá com aluno. alguns não colocaram o curso, só colocaram a disciplina, né? Mas a gente uh, tem aqui alunos, tem alunos, desculpa, desculpa, colega. A gente tem colegas aqui de vários, várias áreas, né? Engenharia, administração, bem, tá? Tem, tem bastante gente aqui. Pode chamar, ah, então... pode chamar a gente de aluno Que a gente se comporta como aluno a gente... <risos> Não, não quero que se comportem como aluno Vocês são professores <risos> Vamos lá, então, olha só Então, a ok, tá tentando... nosso chiquinho eu, eu não consegui voltar Para a tela Na tela? Então, na tela Vocês têm que clicar no, nesse Botãozinho aqui, ó do zoom ó, Se voltar para o zoom Vai aparecer a telinha de volta Aqui para vocês Funcionou? Agora sim. Tá, então essa é uma dica também, ó. Tem as abinhas abertas. Não, aí a gente não, vai... não voltou, tá? Ela pequenininha e não voltou. Não? Ó, experimenta aqui, ó. Tem deu, essa, deu, essa... Deu, deu, farinha. deu, Isso, é. É uma essa setinha outra forma verde também. que tem. Obrigado, Desculpa. Isso, isso. O Andy... não Não, capaz... Primeira dica, Andy... pessoal. Não, não, peçam, não peçam desculpa de nada. Tudo isso aqui é muito novo para todo mundo, gente. E, e outra coisa, isso que a gente tá fazendo agora é uma dica muito boa de treinem, treinem com colegas, tá? Eu tenho colegas lá no meu departamento, a gente já tem, eu, eu sou do curso de Ciências Contábeis, uh, há uns anos atrás, quando eu comecei a fazer esse negócio de mudo e, enfim, a me envolver, a gente fez uh, treinamentos entre nós, sabe? E, e, e em seguida eu tenho, tenho um colega meu, que foi meu professor, que eu tenho um carinho muito grande para ele, ele foi meu professor há 25 anos atrás, né, então meu colega agora, ele agora tá fazendo as provas, né, avaliação, ele também não parou, ele tá ativo E ele me botou lá na turma, ele pediu para eu fazer o teste da prova, a gente foi ajustando, e essa é uma coisa bem importante Então, pessoal, aí falando um pouquinho, né, eu, eu trabalho, eu sou do curso de ciências contábeis, aí muitos aí já devem ter me visto aí Oi, tô aqui. Eu não eu, eu, não, eu entrei 9 e 31, não, não sei aonde tu ensinou compartilhar a tela. Ah, Uma... tá. Na verdade, assim, foi algo, uh, um, é foi spoiler da aula, Rosa. É. Foi spoiler, eu, eu coloquei, eu na verdade eu coloquei um videozinho lá no, lá no começo do chat, tá? Mas ah, é tá. um spoiler eu pego lá da aula. depois. Isso, não, eu tu começou... Falar. Tu começou antes das 9h30, então. Não, vou, é que na verdade a gente estava batendo papo. A professora. Ah. ah, meu Deus. Ah, não, Rosa, por favor, não faça isso. Tô brincando. Tá é bom. que agora, então. como a Wendy tá compartilhando, é só ela que tá com esse poder. Não sei se tu tentou fazer isso agora, mas agora tu não vai conseguir, né? Não, mas o vídeo não. tá lá. Sim, sim, o vídeo tá lá em cima. Mas agora tá. nós, vamos, nós vamos falar sobre isso aí de novo. Foi só uma troca de ideias que eu tava passando com o um professor que, tava, que tá. perguntou. Obrigada. Obrigada. E até foi bom ter feito aquele teste, né, Carla e professor Miguel, porque uh, uh, se eu gravar agora, ele vai tirar o meu áudio da sala. Então, foi bom já ter feito aquele testezinho lá antes. Alô? Alô? Desde o, da semana, né, a minha congrade autorizou, eu apresentei um plano de ensino, um plano de aula, né, um plano de trabalho, foi aprovado, mas nem todos os alunos acompanharam. Então, agora eu estou com um. Né, tenho alunos que estão já quase terminando a disciplina e alunos que não começaram. Então, eu agora tenho dois cronogramas, né, o cronograma dos, pra, de orientação para os alunos que não acompanharam e os alunos que acompanharam. Minha recomendação, definam os recursos e atividades. Meu Deus, o que, que é isso, Wendy? Eu já vou explicar para vocês. É muito importante vocês entenderem o que, que é um recurso e o que, que é uma atividade, tá? Uh, selecionem as que vocês se sentirem mais confortáveis. Tem fazer uma trilha para o aluno, tá? E o Moodle, ele nos ajuda a fazer essa trilha, um caminho, a aula de hoje é sobre isso. Faça isso, isso, isso, isso. E ele faz aquela trilha e uh, que vocês vão fazer podem usar uma combinação de atividades minha sugestão eu recomendo fortemente que é diferente da aula presencial que a gente faz só a chamada minha solu minha sugestão façam em todas as aulas algo que ele tem que entregar ah mas vale nota é, vale nota mas não, a gente não vai ficar pobre se vale nota entendeu a gente normalmente os planos de ensino tem lá participação nota de participação, pode ser um pontinho em cada entrega que ele fizer. Mas façam entregas que ele mostre, principalmente, que está validando o entendimento. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu faço. Faça combinações, né? Eu reforço, né? Não, não faz assim sempre, porque às vezes é, toda aula é fórum, fórum, fórum, fórum. Ah, ai, ai, eu acho muito chato. Então, faz uma entrega, faz um fórum, faz um questionário, faz uma pesquisa, faz um... Um, tem até, para quem quiser, assim, né, eu vou, vou, vou só comentar por alto se quiser, fazer uma coisa um pouco mais sofisticada. O Moodle faz umas conversas legais com o Hot Potato, fazer uma coisa de eu mostrou alguma coisa ali. Mas faz uma combinação, fica interessante. Uma coisa importante, às vezes... Gente... Oi, oi. Oi, o que você disse que eu, eu não consegui ouvir a última coisa que o Moodle faz? O Moodle, ele usa. Tem uma ferramenta, eu vou mostrar para vocês, que é uma atividade vinculada ao Hot Potatoes. É uma plataforma que permite que a gente faça cruzadinha. Alguns podem achar que é meio bobo, tá? Mas eu não acho. Eu acho muito legal. Os alunos gostam, porque eles reforçam conceitos através de uma cruzadinha online, por dentro do Moodle. E ainda ele ganha uma nota. E é bem interessante. E não é difícil, tá, pessoal? Então, por isso. Lembra que eu comentei, né, as anotações, anotem ali, tem algumas coisas ali que de repente vocês podem se aprofundar depois. Uma coisa que é muito importante a gente estimar o tempo daquilo que a gente está propondo. Então, por exemplo, teve uma aula que eu propus os alunos assistirem um filme, depois fazer isso, depois fazer Então eu coloquei lá, é para assistir esse filme, é uma hora de filme. Depois tem que responder isso aqui, então eu tenho uma estimativa. né? Então, por exemplo, não adianta... Né? Não adianta para o aluno da graduação Da pós é diferente Na graduação, principalmente é, uh, Colocar assim, ah, tem 10 artigos Para vocês lerem Ele não vai ler nenhum Então é melhor que leia um bem lido E que ele faça uma entrega, síntese Ele faz uma resenha Ele faz uma ficha acadêmica Uma, uma, uma resenha acadêmica uh, sabe Então uh, isso é uma coisa importante também Estimar o tempo de dedicação Para que seja efetivo o que a gente está propondo se você não quiser fazer vídeos, não faça. Não, você não é obrigado a fazer vídeos, né? Isso está assustando muito. Ai, tem que gravar, tem que gravar minha voz. Não, mas tem outras alternativas. Tem muitos conteúdos que estão bem elaborados, que estão disponíveis. Eu, por exemplo, eu tenho um. Eu vou mostrar para vocês em seguida. Eu faço playlist de outros vídeos que são muito melhores do que um vídeo que eu poderia fazer. Então, eu misturo. Eu posso fazer uma playlist, eu posso fazer uma indicação. Eu posso ter um material como esse que eu estou agora apresentando para vocês. Que em seguidinha vai ser o segundo envio, tá? Uh, Carla, não, ainda não, ainda não. Então, assim, e outra coisa, muitas ferramentas que eu estou apresentando aqui, pessoal, não é só para você saberem. Não. Eu compartilho com os meus alunos. Tem, por exemplo, agora, essa semana, a gente está trabalhando uh, uh, governança corporativa, gerenciamento de riscos e compliance. Então, a gente fez uma atividade online, síncrona, mas que aquele aluno que não pôde, ele tem lá todo de conteúdo gravada e teve um momento que a gente fez uma atividade em grupos dentro do MCONF. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso, que no Zoom também é possível. E o que que os alunos têm que fazer? Eles foram divididos em grupos, eram seis relatórios, cada grupo ficou com um relatório, eles têm que fazer uma síntese do relatório. O relatório tem lá em torno de 30, 40 páginas, eles têm que fazer um infográfico. Aí você meu Deus, é eles que vão fazer o infográfico, só que eu, como professora, tenho que direcionar. Vocês vão fazer um infográfico com o Canva, ou com o Pictochart ou com o, com o Picto. E aí tem algumas ferramentas aí que o pessoal pode estar tá utilizando, tá? Então, não necessariamente são vocês, mas os alunos. Então, muitas ferramentas aqui é para vocês dizerem, alunos, vocês têm que fazer uma atividade em grupo. Organizem-se, vocês podem se organizar numa sala aqui, vocês podem fazer aqui o registro, vocês podem ter um drive, então, é nesse sentido também que eu quero compartilhar com vocês. Não se sintam responsáveis por agora, eu tenho em 15 dias que dominar tudo isso. Não. Inclusive, a própria apresentação vocês podem selecionar e compartilhar com a própria turma. Eu compartilho essa apresentação com os meus alunos quando eles dizem, professor como é que eu faço para gravar a tela? Eu assim, está no slide e tal, tem um videozinho ali que eu explico isso para vocês. Tá? Se for experimentar algo novo, convida a colega. Tá, pode, eu coloquei meu e-mail ali. Podem anotar meu e-mail, pode me chamar. Se o me põe na turma. A gente põe um colega na turma. É muito tranquilo de colocar um colega na turma que está no Moodle, né? Uh, e ele entra como assistente. Eu vou lá e peço. Eu, eu, eu, eu ajudo os meus colegas a fazer isso, né? Eu fui ajudada, porque eu não pensei que eu aprendi tudo sabendo, não. Eu fui ajudada. Às vezes eu faço teste, eu peço para o monitor, eu peço para um aluno que eu tenho mais confiança, assim, aí ah, entra lá, vamos ver se funciona mesmo. Ah, funcionou ali a atividade. Inclusive agora tem uma que eu fiz, uma, pedi para duas alunas. Por isso, vocês podem fazer um teste, eu quero ver se vai dar certo. E outra, falem para a turma, pessoal, isso é novo, tá? Vamos tentar fazer. Se não der certo, a gente faz uma, uma outra coisa. Tá? Então, isso é uma coisa legal da gente ficar um pouco mais seguro, tá? Não ficar com receio que não sabe, tudo é novo, a gente está aprendendo, a gente está se ajudando. Olha só, eu fiz esse slide aqui, escrevi tudo. E digo para vocês, se fosse uma aula presencial, eu colocaria uma imagem, eu estaria olhando, eu olho no olho. Eu não tô olhando nenhum de vocês, é tudo muito diferente. Então, escrevam, deixam bem claro o que, que vocês querem dar de recado. Tá? Então oh, eu, tô, Wendy, eu tô... E um exemplo disso é o curso de hoje, né? Que foi preparado. Exatamente. E a exatamente. gente teve que fazer testes ontem de tarde. Ou seja, é tudo muito dinâmico. Podia dar tudo errado, mas dinâmico, a gente tentou. Isso. E olha só, de arrancada, o que, que a gente vai fazer? E agora a minha super monitora vai mandar ali no chat para vocês. Uh, eu tô mandando para vocês o link desse material, tá? Mas não é para vocês desligarem, desconectarem, não é, é para vocês terem, vocês vão ter um alívio, assim, ai que bom, já tem o material todo, e vocês já podem até dar uma olhada até o final, tá, podem, não tem problema, não é para sair ficando. E essa foi o primeiro quebra de paradigma que eu aprendi nesse momento. Não adianta eu ficar com o material até o final da aula, é só no final da aula que eu vou disponibilizar. E não adianta eu querer ficar só com o material comigo. Isso é uma das grandes lições que eu estou aprendendo. Por quê? Porque eu consigo garantir. Vamos supor cai a internet agora, cai. Vocês já estão com material, né? Pelo menos tem uma boa orientação aí. Esse material ele está bem rico, ele está bem bacana. Então, primeira coisa, vamos disponibilizar o material, né? Antes, para ter certeza. Até porque agora o remoto a gente precisa disponibilizar. Então, a primeira coisa que eu estou fazendo isso é enviar o material para vocês. Tá? essa apresentação aqui eu fiz no powerpoint o powerpoint ele permite que a gente faça umas coisas bem legais uh, então nessa segunda dica aqui ó de arrancada vocês vão observar que nos slides quando tem um símbolozinho aqui que é o símbolo dessa ferramenta que a rosa me perguntou que é o screen Testify, que wendy, a gente não passa o wendy wendy é, desculpa wendy dá uma olhadinha no junto a gente não está conseguindo entrar tá o link não tá legal. Tá, peraí. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. aqui Pode ter sido eu, e... né? Pegado o link errado. Vamos lá. Aqui, ó. Ó, eu tô no meu drive. Vou compartilhar aqui. Eu peguei o segundo link acesso ao material Google Drive. Deixa eu... Não tem problema. Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou... Ó, vejam se esse aqui vai. Ó. É, eu botei o certo agora. <risos> Tinha sido eu, desculpem. Tá, aí todos acessarem, se puderem, na sala de bate-papo, só dar um ok, ok com acesso. Só para. Sabe que. É. Mas isso acontece, não, nem se preocupa. Ah, mas uh, tem como resolver. Só me avisa aí, Carla, o pessoal, o que, que eles estão... Deixa eu ver até aqui que eu tô... Só dá um... ele permite, ó, que eu... Agora deu ok, okay vários ok's. Ah, ó, vocês estão vendo aqui na minha tela? Ó, eu tenho a, a, o Zoom compartilhado, ó. Eu cliquei ali no bate-papo e eu consigo acompanhar aqui, ó, para ter uma ideia aqui, se caso eu queira falar alguma coisa, tá? Então... Combinado, pessoal, vocês estão aí com o material, mas não necessariamente que vocês têm que ir lá ir clicando, tudo, mas pelo menos estão um pouco mais seguros, assim, ó, tem um material aqui, essa é uma primeira coisa que eu acho bem importante e tem funcionado super bem nas minhas aulas. E eu vou mostrar para vocês em seguida ali no Moodle, no MConf, né? Principalmente, como é que a gente disponibiliza uh, de imediato ali a, a essas, essas aulas? Olha só, é, hein, ah, deixa eu passar uma dica, Oi, deixa eu passar uma dica para a Carla aqui, ó. Carla, olha só. Oi. Pra Carla e pra todo mundo Pessoal, Carla, peraí uhum. Vem no teu WhatsApp, aqui na tua de WhatsApp Clica com o botão direito E desativa o som <risos> E aí o plim, plim Não vai entrando é, Mas entrou <risos> ó, o meu? Não sei, alguém entrou um plim, plim Tá entrando um plim, plim Mas isso uhum. aí é uma dica também para vocês Quando estiverem numa aula e querem que o ó, ó, tá vendo? Tá entrando um plim, plim mas, ó, não se eu ativar que... o meu, vai começar o meu fazer barulho. Eu vou desativar. Pode perguntar. O que que tu ia perguntar, uh, Carla? É, não, acho que não. Não é pergunta. <risos> Pode seguir. Tá. Então, uh, isso eu destaco, então, nesse material, onde tem esse símbolo aqui, tá? É o link de um vídeo que eu fiz explicando o como, tá, pessoal? Porque é, é muito detalhezinho, assim, que daqui a pouco ficar falando tudo vai tontear você. Então, uh, não se preocupem em olhar tudo agora, agora eu vou dar um overview, embora eu vá mostrar coisas bem práticas, eu acredito que vai ser bem útil, tá? E vocês têm material que vocês podem explorar. Além disso, eu coloquei todos esses vídeos no meu canal do YouTube. Eu tenho um canal, Wendy Ensina, tá? Muito humilde, tá? Não sou youtuber, mas eu achei bem prático de colocar lá também no canal, tá? E eu recomendo vocês, bota lá uma estrelinha. Fazer um canal, é legal. Tá? Caso, caso vocês optem por uh, trabalhar com vídeos, trabalhar com é interessante de vocês uh, salvarem os vídeos de vocês, né, uh, num canal. E no canal vocês têm opção, pode deixar público ou pode deixar privado, só entra quem tá assinando o canal, só entra quem tem o um link, tá? Então não se preocupem, assim, tem um, um, um gerenciamento disso. E... Uh, então Carla tu pode mandar o, o link do meu canal ali para eles tá eles já ficam ali uh, e o a último link ali que eu queria mostrar para vocês antes da gente dar o start mesmo é um, esse Padlet que é uma ferramenta que tá aqui embaixo né a ferramenta uh, o Padlet é uma ferramenta que permite que a gente reúna um conjunto de materiais de diferentes formatos, vídeo, link, uh, uh, documento BDF, pla planilha, Word, tudo né, uh, num lugar só. Bem bacana. O que, que eu fiz? Eu fiz um, eu vou falar sobre ele um pouquinho mais adiante, porque eu considero ser um pouco mais avançado, mas esse mural, ele tem um conjunto de ferramentas que eu, o Engie, já utilizei nas minhas aulas. Só tem coisa que eu já usei, tá? A coisa que eu não usei, eu não, vou, não ponho lá. Por que, que eu fiz isso? Porque eu esqueço, né? Todo mundo esquece. Então eu coloquei tudo lá para não, não esquecer dos links, das coisas. E fica mais fácil de eu compartilhar com as pessoas. Então é, é bacana porque daí com esse link vocês podem acessar e tem lá a explicação. Ele está in em inglês, because uh, eu fiz no um, um curso de inglês, eu tinha que fazer uma atividade. E aí eu fiz e foi ótimo, porque eu acabo compartilhando com vários colegas aí, uh, mundo afora, né? Então, é bacana. Então tá, pessoal. Mas é o mesmo material que está nos dois locais? Como é que funciona? O, as ferramentas tecnológicas são... É uma outra coisa. Lá é, um, é muito mais ferramenta do que eu vou falar aqui, tá? Uhum. O primeiro link é dessa apresentação aqui. Tá, O então. tá? Wendy, uma dúvida. Esse Padlet, ele é free e ele tem limite, assim, de informação que você coloca sim, ou não? Sim, então... Olha, bem, bem perguntado, Stephanie. Assim como alguns professores né, uh, estão investindo aí, uh, o Padlet, ele, tem, uh, ele é free até oito murais, tá? E depois de oito murais, uh, tem a assinatura uh, você teria que pagar. Eu vou te dizer o seguinte, eu até não queria me antecipar muito, mas já vou me antecipar. O Padlet tem sido a ferramenta... Da pandemia para mim, tá? Porque eu, uh, além de estar seguindo as minhas aulas, eu estou envolvida em dois grandes projetos aí. Um do SOS, que eu vou falar daqui a pouco um para pouco vocês, e um outro de educação financeira em tempos de pandemia. E, e o Pedra tem sido, assim, o repositório para orientar as pessoas. Pra... Então eu acabei assinando, tá? E depois eu vou mostrar para vocês, eu estou com vários Pedras. Uh, e é 30 dólares por ano, e para mim, vale a pena. É, assim como o Screencastify também eu assino. Porque, como eu tava falando antes, né? Esses videozinhos aí que eu passei para vocês, eu fiz tudo rapidinho aqui, né? Eu não estou preocupada com a minha. né, Não precisa aparecer o meu rosto neles, é né, minha voz e minha tela. Então, vale a pena, uh, vale a pena, uh, vale a pena. Para mim, vale a pena. Mas todas essas ferramentas que eu estou mostrando para vocês, elas têm a versão free. E dá para fazer com a conversão free, tá? Vai depender se vocês querem se. Se, se dedicar um pouco mais ou não. Vamos lá, pessoal. Vamos começar, então, depois de meia hora falando aqui de tudo isso. Podemos começar? Sim! Sim! Tá bom. Uh, bem, então, primeira coisa, né, eu até uh, falei lá no início, reforço, né, eu uso várias ferramentas, já falei ali do Screencastify, então vocês já vão, já vão, já estão com uma ideia do que, que é o Screencastify, vocês já viram o poder de um drive, né, do um link de drive, o screencast faz é salva no drive. Eu já mostrei para vocês o, o mural digital, então eu posso fazer atividades que os meus alunos, e aí, respondendo a Stephanie, eu usei muitos, uh, muitos, né, usei pelo menos para cada uma das minhas turmas, aqui eu tenho quatro turmas, usei para essas três, essa aqui ainda não sabe, mas ela vai fazer um tablet, ela não sabe ainda porque... Ela começou a fazer recentemente, é uma disciplina online, EAD. Então, cada uma dessas minhas turmas fez um Padlet, tá? Com conteúdo da disciplina com enfoque para a pandemia. Tá? Então, e esse mural, a gente, o resultado, a gente botou num, num outro um outro mural aí do, do projeto SOS. O Mentimeter, vocês já viram como é que é, pelo menos uma coisinha. Mas tudo isso acontece, rodeia... Uh, em torno do que acontece no Moodle, tá, pessoal? Então, assim, o Moodle para mim é fundamental. Se não tivesse o Moodle, seria realmente uma grande uh, uma grande confusão eu conseguir orientar os meus alunos, né? Não, é, não seria só, por exemplo, vocês viram agora, a gente só tá no Zoom, né? Se a gente tivesse no Moodle, eu dizer, pessoal, tem o um link da, da, da do material, tem o um link do é, tem. então eu deixo tudo lá organizado, vocês estão percebendo? Eu só estou passando aqui no chat, porque a gente está fazendo essa oficina uh, para essa orientação, mas se eu tiver um espaço onde eu deixo tudo isso organizado, eu só vou dizer, pessoal, vocês vão lá, acessem, está no Moodle, está no Moodle, tá? Então, uh, eu vou falar brevemente sobre todas essas ferramentas aqui, o uso delas agora, nesse momento de pandemia, tá? O que, que elas estão me ajudando, como é que elas ajudaram, e vocês vão ver se vai valer a pena ou não vai valer a pena. Mas antes de mais nada, eu quero falar um pouco mais sobre o mudo. Tá? O objetivo aqui não é eu falar... Oi? Daria para criar no mudo institucional deixar todo esse material lá? Sim. Sim, sim, daria. daria. Mas, mas a gente como a gente conversou de um dia para o outro, né, Carla? Sim, sim, sim, A gente pode sim, pode sim, não tem problema nenhum. Mas igual vocês já estão com os materiais aí, né? Mas dá para a gente criar, acredito até que... Ô oh, Darcy, é que a gente não fez uma inscrição, porque a gente poderia ter criado é. uma turma no Moodle e botado todos vocês lá e disponibilizado o material no Moodle, né? Isso, porque, porque isso vai estar mais, acho que mais próximo do que vai ser a realidade nossa de enquanto professor, né? Eu, pelo menos eu penso isso, eu vou disponibilizar agora, agora, no Mas Agora, olha só, mas em seguida, em seguida agora eu vou, eu vou comentar aqui com vocês algumas coisas que vocês olhando eu fazer no meu Moodle até vai ser até uh, bem interessante, professor Darcy. Então, olha Bom. só. Uh, uma perguntinha, né? Vocês podem responder sim ou não ali no chat, tá? Vocês sabem qual é a diferença entre recursos e atividades dentro do Moodle? Não. <risos> Vamos ver aqui, ó. olha só, o bate-papo a gente permite que vir aqui. Ó. Então, sim, não, mais ou menos, tá? tá então, os que, que disseram sim, ótimo. Tá? Os que não, vamos lá. Não é complicado, pessoal. Então, o que, que, é, o, o que, que é um recurso? Recurso é tudo aquilo que eu, que eu utilizo dentro do, do Moodle para organizar e disponibilizar algum conteúdo para os meus alunos. Eu tenho recurso arquivo, conteúdo do pacote IMS, que eu não sei o que, que é. Tenho recurso de gravações de webconferência MConf, se eu quiser trazer de um semestre para outro. Eu tenho livro já vou explicar o que, que é isso. tem página, pasta, rótulo, URL. Isso são recursos. Isso eu disponibilizo algo para o aluno. Tá? Esse é o recurso. Posso usar o recurso de uma página, de uma pasta, um rótulo, URL. E atividade, o que, que é? É o que, efetivamente, o aluno vai ter uma interação. Ele vai ter que fazer. Vai ter a participação dele. Então, aqui é aquela atividade Hot Potatoes que eu tinha comentado lá no início, né? Que, que dá para fazer importação. Isso necessita... Usar um aplicativo externo, né, e, e, e fazer a. E ele importa e, puf, tá pronto. Tem base de dados, chat, diário, escolha, escolha de Moodle, tem todas essas ferramentas aqui, tá? Bem, dentro do. Dentro do Moodle, agora eu vou mostrar aqui. Eu vou entrar aqui no meu mundo. Então, vendo a minha turma aqui, eu vou mostrar e depois eu volto para o meu PowerPoint. Então, essa aqui é a minha página onde estão minhas disciplinas, tá? Eu, o Angie, tá? Mas isso aí é um detalhe meu, né? Eu gosto das coisas assim, um pouco mais <risos> visuais, eu gosto. Então, às vezes a gente nem sabe que tem a opção de botar uma fotinho aqui, né? Mas, enfim, é uma possibilidade. Eu vou entrar aqui nessa minha turma aqui. Tá? E vou mostrar para vocês de arrancada só a cara. Depois eu vou falar um pouquinho de cada uma das ferramentas, das atividades e dos recursos que eu uso. E a funcionalidade que eu vejo que isso ajuda a fazer o, o registro e aquela interação que eu tinha comentado com vocês. Então, eu nas minhas aulas, tá? lembra que eu falei para vocês do planejamento? Então aqui está o, o calendário. Uh, que a gente está rolando, né? Eu, eu deixei tal qual ele está, né? Aqui, porque eu estava sempre esperando que voltasse presencial. Mas olha só, uh, eu, Andy, acho mais prático ter uma sala de webconferência, tá? Então, eu vou clicar aqui na minha sala de webconferência da minha turma. E olha só o que que aparece, tá? Pra quem nunca entrou numa sala de web conferência, tá? A criação já, já, já vou mostrar pra vocês. Estou mostrando pronto e depois fica mais fácil a gente ver como é que mostra. Melhor, é melhor a gente ver do final pro do fim pro, pro início. Então, olha só. Quando eu clico naquela sala de web conferência, que eu só criei uma, tá? Então, toda vez que eu tenho aula, eu gravo. E as gravações ficam disponibilizadas aqui embaixo, ó. Então, teve aula dia 18, dia 1º, dia 15, dia 22... E aqui o tempo de duração. Quando eu tenho atividades que, ó, por exemplo, essa aqui ah, durou 20 minutos, porque foi uma atividade que a gente foi uma atividade prática dos alunos. Então eu não gravo aquele tempo que eles estão trabalhando, só gravo a parte de orientação. Então isso aqui é bacana porque aqueles que vão fazer o ensino remoto, então assista a gravação do dia 27, né, e faça as atividades, tá? E para entrar na sala é só entrar aqui na sala. Tá? para quem nunca entrou numa sala de webconf uh, é só clicar aqui na sala ele vai pedir para gente fazer a, a o teste do, do microfone tá ele vai fazer um, um teste e tô aqui tô pronta tá tô pronta para a sala de webconferência bem ok posso antecipar já que tá todo mundo aqui vendo a minha tela então eu tô como Ó, eu tô um quadradinho, eu sou a, a, a que tem o poder aqui da minha sala, tá? Isso aqui é uma coisa que eu vou mostrar agora todos para vocês. Daqui a pouco a gente vai ir para uma sala. Alguns, não dá para ir todos, alguns vão ir. E eu vou fazer uma interação para que todos assistam. Eu fazer fazendo a interação com a turma lá. Mas não é nessa aqui, porque essa aqui é da minha turma, vocês não tem como entrar. Olha só, eu tenho o um botão de iniciar gravação. Para quem usar, Mconf, tá? E aqui é um pouco diferente do Zoom, tá, pessoal? Wendy? Posso te fazer uma pergunta? Pode. Tu entra, então, pelo Moodle, cria uma sala de webconferência dentro da disciplina e ela isso. faz o link que é o Webconf. Isso, isso, é. E na ah, hora então de eu... gravar a aula, tu vai gravar a aula via webconf. Isso, isso. Tá. Ó, olha só, eu tô na minha sala, tá, pessoal? Olha só, vou, vou, vou fazer, vou mostrar para vocês que não é uma coisa difícil, tá? Ativei a, a, a ação aqui, a, a edição, tá? Venho, Eu vou vir aqui, ó. Lembra, ó, recurso. É recurso? Não, não é recurso. É atividade. Por quê? Vai ter uma interação, tá? Então, vou criar aqui. É o último item, ó. Webconf. Ele vai... Abriu. Ó, eu crio um nome. Aí, aí... Lembra que eu falei para vocês que eu, Andy, prefiro ter uma, tá? Mas vamos lá. Eu tenho um colega que a gente estava conversando o que, que seria o ideal. Ele não, ele não ele quer gravar as aulas e deixar disponível. De então, eu vou botar aqui, ó: aula do dia. Hoje é dia 5, tá? 5 de 6. E aí eu coloco aqui: ferramentas né, tecnológicas, tá? Ó, olha o que eu tenho que fazer. Pá! Ah, criei a sala. Ah, tem que mudar alguma coisa, configurar. Eu não configuro nada, eu só crio. Tá? Tem possibilidade. Dizem que tem, eu não mexi, porque a, a possibilidade, assim, a professora é a primeira que entra na sala. Sabe a chave da sala? Tem isso. Mas eu não me importo. Para mim, pode os alunos entrarem antes, entendeu? E eu entro 18 30 Eu, 18h30, 18, eu entro. Não entro 18h25, 18, 30 né? Especialmente nos últimos tempos. Ó, ó, tá vendo aqui a sala, ó? Cliquei na sala. Wendy, tem um... um... Ó, no deixa eu só ter terminar Um pouco mais devagar. Tá bom. Tá bom. Ok. Vamos lá. O que, que eu estava fazendo? Criei uma sala de web conferência. Adicionei uma atividade. Web conferência do MCONF. A única coisa que eu fiz foi definir um nome. Aula do dia 5, ferramentas tecnológicas. E clico nela. Como eu criei hoje, não gravei nunca, gravei nada, ele só vai aparecer esse botão entrar na sessão. Entrei na sessão. Vai aparecer a mesma coisa daquela minha outra turma que eu tenho. Vocês viram que eu tô com duas web aulas ali. Microfone. Ativo. Ok. Tá? Então, tô, ó, tô com duas web webaulas. Tô com a da, do, aula do dia 5 e tô com a webconferência lá de controladoria, que é a, a única. E ambas eu posso gravar. Tá? Que eu vou mostrar para vocês, mas isso tem no, no, no material ali nos videozinhos, tá? Mas é uma coisa bem interessante, que é diferente do Zoom, tá? Para quem, por exemplo, começar agora, o mconf tá, tá, tá, tá aí, já quer começar com o mconf, pode começar com o mconf. Olha só, nesse mais, a gente carrega a apresentação, tá? Então, vamos supor que eu queira colocar a apresentação, hum, esse, esse aqui, tá? Vou colocar essa apresentação aqui. Eu envio, tá? Então a apresentação é assim que a gente coloca no maiszinho, carrego a apresentação. Eu tenho a opção aqui, ó, de permitir o download. Lembra que eu falei para vocês? Eu vou permitir o download dos alunos que tiverem ali assistindo. Ele demora um pouquinho aqui para fazer o processamento, mas quando terminar, ele já vai lá para a página. Ó, eu não mexi nada, tá? Foi automático. Ele já está aqui convertendo. está aparecendo aqui, ó, tá o material. Uma coisa que eu aprendi, que me disseram, assim, sempre coloca o PowerPoint, né, às vezes o que fica assim ruim. Por isso que às vezes é legal de uh, de colocar e disponibilizar para as pessoas o, o acesso do download, né, quando é um PDF grandão assim é ruim de ver na tela, né? Então, uh, então é só isso que eu quero mostrar agora, tá, pessoal? Não quero entrar muito agora aqui na sala de webconferência, conferência, mas a criação da webconferência ela é bem simples, tá? Não é nada complicado uh, e tem essas duas possibilidades: faz uma que é lá onde todo mundo se reúne e as gravações ficam embaixo, ou faz uma para cada aula, tá? E deixa o nome ali, vai ficar só aquela gravação, tá? Vai depender da organização de vocês. Outra coisa que eu queria mostrar, porque é isso que eu quero, eu quero mostrar a minha sala, né? Então eu tenho uma sala de webconferência de arrancada eu tenho aqui, ó. Eu fiz uma consulta para os meus alunos em relação ao acompanhamento das web aulas. Porque, como eu não faço a chamada, eu não faço a chamada todas as aulas. Eu estou realizando, eles têm as entregas. Eu combinei que eu não ia ficar dando notinha para quando viesse o novo calendário. Aí depois, né, eu vejo todo mundo que participou. Até porque o cara pode não vir na segunda, na terceira aula, mas uh, na, na quarta ele recupera a segunda. Então, está bem flexível em relação a isso. Então, eu precisava saber. Então, eu fiz uma escolha. Essa é uma outra atividade, uma escolha, eu coloquei. Eu estou acompanhando, não estou acompanhando, eu vou cancelar a disciplina. Então, ó, eu tive 43 respostas. Se eu clicar aqui, vai aparecer o nome dos alunos, conforme as escolhas deles, tá? A escolha é algo bem interessante até agora para vocês uh, validarem quem é que tá acompanhando, não tá acompanhando, vai cancelar, né? Isso é um negócio bacana, mas ela tem outras funcionalidades. Mas tem ela mais? é... Wendy, pode, desculpa. Mas é uma, é uma atividade dentro do Moodle que eu consigo Isso, puxar? para É uma atividade dentro do Moodle. De novo, ó, eu vou mostrar aqui, ó. Eu posso adicionar uma escolha, tá? E aí a escolha você vai colocar o que ela, que ela quer. O que ela vai escolher? Ah, é qual o grupo que eu quero trabalhar, qual é o tema que eu quero fazer o grupo. Uh, uh, por exemplo. Eu tenho opção também, e ali no, no, no material eu deixei bem, eu até descrevi bem a da escolha. Eu posso, por exemplo, não, não só fazer consulta para a turma, né? Eu posso dizer assim, pessoal, olha só, são grupos com cinco integrantes por tema. E você pode limitar. Então, quando tiver cinco que escolheram, acabou, vai ter que escolher outro. Tá? Então, às vezes, o, é, uma, é uma, um negócio bacana de, de, de, de fazer. Ó. Então, é bem simplesinho também aqui na criação, ó. Isso que eu coloco aqui para vocês, ó. Eu posso botar grupo A, grupo B, grupo C, tá? E eu posso dizer que, que tem limite das, das respostas. Ah, então é só quatro pessoas que vão pro grupo A, só quatro pessoas o grupo A e esses quatro pessoas. E aí os quatro primeiros vão ganhar vaga, entendeu? Então é quem chegar primeiro. Mas isso vai depender, vocês vão organizar, se vocês querem fazer isso, né, eu... eu Faz muito tempo que eu não faço isso, eu deixo eles escolherem, se organizarem, mas eles têm que ir lá e me marcar. Então ele pode, por exemplo, ir lá e refazer a, a consulta, eu posso deixar uh, que, ele, que ele responda a mais de uma, né? E eu posso ainda dizer assim, ó, que a disponibilidade, ó, que os resultados, eu não quero que os alunos vejam, por exemplo, essa de quem vem quem não vem. Não é para ninguém ficar vendo, é só para eu ver, né? Quem tá assistindo, até porque são coisas meio particulares. Mas aqui é eu tenho a opção de mostrar para os estudantes só depois que todo mundo deu a resposta, mostrar uh, após o fechamento, ou assim, ou todo mundo pode ver, né? Dependendo do tipo de atividade, dá para fazer. Isso é, isso é legal de explorar, né? Por isso que eu estou mostrando, assim, a minha página inteira, né? Para vocês verem assim, vá eu uso isso. Tem, uh, tem funcionalidade, né? Então, por exemplo, uh, eu vi que tem uma colega minha aí, pelo menos eu vi uma só, né? Uma colega do tá? que é minha parceira lá no SOS. Então, eu o, a, uma das minhas turmas acolheu oito empresas para a gente trabalhar no, na, na ajuda em termos de gestão. Então, num primeiro momento, eu fui lá e botei o, o, o, o tema da, das empresas, a área, e os alunos foram se escolher. Entendeu? Então, eu deixei eles se escolherem, mas depois eles foram se rearranjando. Tá, é esse grupo formado? Aí eu sabia quem eram os grupos, né? Então, uma forma do professor visualizar. Então, mostrando aqui, continuando, mostrando um overview só da minha página, da minha, da, da minha turma, né? Então, aqui na minha turma, uh, eu vou falar sobre grupo de WhatsApp depois, então aqui eu deixo um aviso geral. E aí, depois, eu organizo cada tópico uma aula, tá? Então, como tá com a edição aberta aqui, uh, eu, eu uso, vou falar sobre isso aí também, uma pesquisa. Tá? pesquisa, eu já vou clicar agora aqui para vocês verem o resultado, é, eu faço isso já há muitos semestres, tá, isso aqui é uma coisa bem legal, é como se eu fizesse um Google Forms, só que dentro do Moodle, e o que que eu faço, qual é meu objetivo, né, eu quero saber as expectativas e, as, e, e em relação às competências dos meus alunos, eu faço isso no início e no final do semestre, e agora no tempo de pandemia, eu tive que fazer um registro de um termo de confidencialidade dos alunos em relação às informações das empresas, eu usei a pesquisa. Então, foi a, o aceite dos alunos foi através dessa pesquisa e eu tenho ali uh, as pessoas né, que fizeram isso e eu tá estou de acordo. né? Então, foi uma forma, inclusive, até eu falei com um colega meu, que é advogado, né, se assim, ah, eu poderia fazer, se não, está dentro uh, do Moodle, né, para ter essa, essa questão da, das informações das empresas. E aqui eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Ele, ele, eu confesso que ele é um pouco chatinho de fazer as questões. Ele é meio, meio tosco assim, sabe? Não é que nem o Google, o Google Drive, mas é bacana. Ó. Então, por exemplo, aqui eu coloquei, eu, eu faço questionamentos em relação às diretriz, às competências, das diretrizes, né? E aqui eu tenho um overview das respostas, tá? Campo aberto e a parte de gráficos. Tá? Então, é um negócio forma... bacana para vocês explorarem Essa poderia ser alguma forma de fazer uma pesquisa com os alunos a respeito da adoção ou não ao R, né? Também, também. Porque ela não, não tem nota aqui, né? Então, E é individual? Aqui, é individual? Ó, eu vou rapidamente aqui, não tem como, não tem como ver. Ó. Aqui eu sei quem não respondeu, tá? E eu tenho opção... De marcar e mandar uma mensagem E aí, não respondeu por quê? <risos> né? Mas eu não fiz ainda, porque a gente tá nesse não, tempo Andy, da... A minha pergunta é, é se os outros alunos veem a resposta não, do meu colega Não, não Porque isso a gente tem que garantir, Sim. né? Na consulta, os alunos, que seja de forma Não, igual. É, não é, A escolha lá, vocês viram que eu mostrei para vocês, né? E aqui Não tem importância alguma, ninguém consegue ver Só eu consigo ver, ó Eu tenho essa visão aqui, ó tá E ainda Tá, lá na configuração, se eu quiser, assim, eu não quero saber quem é o aluno tem ainda essa opção, né? Daqui a pouco eu, eu não quero saber quem é a resposta, a resposta de quem é, né? Mas aqui para mim era importante porque depois lá no final do semestre eu faço o cruzamento, né, para ver assim ah, o desempenho, as expectativas alcançadas, enfim. É e a você está comentando ainda que depois dá para exportar os resultados para o Excel. Para o Excel, exatamente. Isso eu ia mostrar ali ah, os resultados, a gente pode exportar para o Excel. E aí pode-se fazer várias coisas. Então, assim, é um negócio bem bacana de se trabalhar dentro da sala de aula. Né? Então, daqui a pouco você pode criar uma atividade em que o aluno tem que buscar informações de outras, outras coisas né? e coloca tudo aqui. aí você tem uma base uh, sobre... Ó, aqui na mostrar respostas. Aqui, ó. Ele permite que eu faça para Excel, para HTML, para Java, Open ser uh, CSV, tá? Então, tem essa possibilidade aqui. Então, continuando esse overview aqui da, da disciplina, tá? Uh, de atividades que, que, eu, que eu uso. Então, eu, eu prefiro separar por tópicos, que uh, fica um pouco mais organizado, Uh, arquivos, ó, oh, tá vendo aqui, ó, oh? aqui já é uma segunda pesquisa, é a efetividade da disciplina, eles nem sabem ainda, mas eles vão ter que responder ela depois. Ó, oh, aqui outro exemplo de escolha, por quê? Porque eu, uh, nessa minha nessa minha disciplina, tem um conteúdo que combina com uma disciplina que eu dei a letiva, e tem alguns alunos que fizeram, então esses alunos que fizeram, eles vão ser meus moderadores dessa atividade, entendeu? Então eu queria identificar quem eram eles. Ah, eu fiz isso aqui, eu podia sair catando, mas eles vêm e me, me apresentam. Tá? Então, olha só. Uh... Tá. Vamos fazer o seguinte, vou voltar aqui pro PowerPoint. Ok, tá? Então, olha só, eu fui lá, só dei um overview. Nesse slide aqui tem um linkzinho aqui embaixo, não tá aparecendo, mas é mostrando a minha turma. É um outro videozinho que eu mostro, se assim, um pouco mais de detalhe. Mas eu queria fazer isso, tá, pessoal? Porque é, é, às vezes eu quero mostrar tudo e tem que ir com calma aí, que nem o pessoal está pedindo. Então, vamos lá. Ficou claro o que é recurso, o que é atividade? Então, na sequência, eu digo para vocês o que eu é uso de recurso. Eu uso arquivo. Então, o Excel, ele vai ter que fazer um preenchimento, um formulário, copia em um Excel, Word, para fazer uma edição, né, PDF. Então, o arquivo é uma coisa que. Tá em todas as minhas aulas ali, depois eu passo de novo e aí vocês vão ver, ah, tem arquivo, tem página, tem página, tá? Livro é uma coisa que eu não tô usando mais, tá? Mas se vocês têm um conteúdo que vocês têm uh, digitalizado, algo que vocês querem, é interessante, você pode vai, vai disponibilizando por capítulo, tá? Eu já usei, foi o último, um tempo atrás mas hoje eu já não uso mais esse recurso. Mas ele é válido, porque ah, permite uma leitura ah, diferente, não é naquela folha branca, não é num arquivo, né? Então, só vai dar um pouquinho de trabalho o professor ter que montar. Você monta, bota a imagem, fica bonito, fica bem a cara que o professor quer. Tá? Ah, poderia ser num PDF, pronto, poderia, mas aqui a vantagem é que ele, só, ele vai liberando os capítulos, né? Então, é um negócio que quem, há, quem quiser explorar, vale a pena. Página eu uso, ah, que está aqui na, nessa, nesse link, quando eu quero dar uma orientação que é mais longa, né? porque às vezes a orientação na tarefa fica, fica não, eu acho que não fica muito bacana. A tarefa é onde o aluno entrega. Então, na página é para dar orientação. Então, por exemplo, agora eles tiveram orientação dessa atividade aí dos relatórios do... Do, de governança corporativa. Então deixei claro, ó, são esses relatórios, você tem que fazer isso, tem que consultar, são esses os grupos. Então é uma forma de deixar a orientação e a vantagem da página é que eu vou dentro do mundo eu edito e faço algumas combinações. Se para o um semestre que vem eu quiser replicar, eu vou lá e edito e troco alguns elementos. Né? Então é, eu acho, eu gosto da página, porque não fica aquela coisa ai ah, bota um PDF, aí eu tenho, ah, mudou, ah, o PDF não está certo, então eu consigo ir lá na página e edito logo o, as orientações, tá? Eu acho que é uma super vantagem da página do que ficar botando orientação direto com os PDFs, tá? Rótulo é para organizar o visual e a URL é o link que a gente disponibiliza, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês uh, desses recursos aqui como é que estão organizados. Então, isso aqui, ó, é um rótulo. Então, aula do dia 2, né? Então, daí, aí começou a pandemia, e eu comecei a ter que reorganizar o meu Moodle, né? Se vocês vissem como ele estava antes e como ele ficou, eu tive que reorganizar, né? Então, eu comecei. Ah, o aula 2, realizada por Web Conference, e Hangouts. Ó, já estou começando a mostrar para vocês como é que eu trabalhei naquela aula, porque eu não sabia que tinha uns elementos bem interessantes pelo próprio m tá? E aí, aqui, ó... Hum, essa aqui é uma página, tá vendo? Ó? Porque eles formaram os grupos de análise, eu só coloquei aqui. E aí, aquilo que eu estava falando para vocês, a vantagem de ter uma página dentro do Moodle é que se eu quiser editar, eu venho aqui e eu arrumo. Eu arrumo direto. não, se eu colocar tudo em. Podia colocar no Word, né? Eu estou mostrando para vocês a minha funcionalidade. Olha, aqui, é até do Excel. Alunos participantes, tá? Ó, editei. E já está pronto ali na página, tá? Então essa é uma grande vantagem que eu vejo da página como o, o, o, o caminho para orientar as pessoas, tá? O um, que mais que eu quero? Ó, isso aqui é uma pasta, lá. eu prefiro botar todos os artigos que esses alunos iam analisar em aula, numa pasta, para não ficar um, dois, três, tudo separado, podia ser só um arquivo. Ó, a aula Tá num arquivo só, mas a pasta, ela me dá esse, essa vantagem no visual. Ah, tá, estão aqui os artigos. Tá, então acho que isso é uma dica importante. Essa organização para não deixar lá o aluno, uh, assim, confuso. Ah, onde é que estão? Ah, tem uma pasta com os artigos do ambiente. Ah, daí ele sabe que é aqui, tá? O uh, que mais que eu quero mostrar aqui? Porque eu não quero mostrar tudo, né? Aqui, ó um link, uma, uma um URL, aqui foi um, um Google Forms que eu fiz, até aberto, né, então é um hiperlink que o aluno participa, tá, então, o arquivo, a página, a pasta, o rótulo, a URL, ok, viram, viram, não tem muita coisa, mas são úteis para organizar uma aula, eu posso numa aula, botar um livro, Colocar a orientação do que, que tem que ser feito ali numa página, se tiver um texto muito grande, tá? Senão vocês podem colocar até no próprio rótulo. É que eu acho que se colocar tudo no rótulo fica um textão, fica uma coisa meio feia de, visualmente, tá? O rótulo, dizer geral, aula do dia tal, só isso. A página, orientações da aula, o aluno clica, ele tem ali. O conteúdo, o arquivo, clica aqui, tem acesso ao conteúdo. O URL é o link do vídeo, o link de um, de um, de um site, tá? Ok, pessoal, em relação a recursos, me digam se está tudo ok, que eu não estou vendo você. Eu acho que sim. A gente pode fazer uma pergunta, assim, só para não. Mas está bem o tema, assim. Tá? É, eu tenho usado muito o Moodle, assim, tá? e a gente coloca normalmente em PDF. tá? Só que o arquivo, às vezes, que a gente está usando o PowerPoint na aula, tem algum filmezinho, tem alguma coisa, que fica muito grande. É, agora, estou usando o Felipe. ali. E eu notei que eu também não consigo carregar arquivos muito grandes no WebConf, mas eu vi que tem uma funcionalidade de eu simplesmente disponibilizar a, a minha página, compartilhar a minha página. Isso. Aí eu não sei que eu consigo botar uh, um, um vídeo, alguma coisa que está na minha tela, Sim. que eles conseguem Sim. enxergar, mas eu não sei até que ponto isso piora a qualidade. Se pudesse falar alguma coisa, que é bem esse jogo... Do... É, não, mas professora, eu também acontece comigo, porque por exemplo, assim, aqui nem uh, esse meu PowerPoint, se eu tivesse numa aula, eu eu clicava e abri o vídeo, né, numa aula presencial. Se eu coloco aqui no aqui, ele não faz toda essa interação o aluno não consegue acompanhar, né? Então eu faço isso que o senhor está fazendo, aqui no, no, no Mconf, eu vou deixar baixar essa sabinha aqui. Aqui no Mconf tem uma binha aqui, ó, que é compartilhar a minha tela, tá? Então olha só, é uma coisa bem louca que eu vou fazer agora, tá gente, Isso dá um nó. Eu vou compartilhar minha tela, se os alunos estiverem aqui, eu vou compartilhar, ó, clico na compartilhamento, eu poderia escolher também, ó, poderia escolher, mas eu, eu, eu prefiro às vezes compartilhar a tela toda, vai mais rápido. E aí eu digo para os meus alunos, estão assistindo a minha aula, está dando esse, dá esse movimento aqui, Perguntam, estão assisti assistindo, estão vendo a minha tela, que aparece milhares de vezes aqui? Sim, sim. Aí eles respondem, sim, sim, sim. Aí eu venho aqui, no, no Google aqui, e eu coloco aqui. Tá, então eu vou passar esse vídeo aqui para vocês. E aí, ponho a tela inteira. Que horror. Tá? Odeio ver minha voz. Tá? Então eu faço isso sim, prof. Eu faço isso sim, eu faço de... E aí eu interrompo aqui o, o compartilhamento com eles. Eu faço, tenho feito isso e funciona bem. Eu posso fazer uma pergunta? Também sobre isso de compartilhamento de tela no MCONF? Pode. Tá, eu sou Melissa, do, de ciência, lá da, do curso de Ciências Sociais, do departamento de Sociologia, e eu não consegui, por exemplo, uh, dar uma aula o, o, para as minhas bolsistas sobre o vivo porque na, no compartilhamento de tela eu não abria subjanelas, então eu não conseguia abrir um monte de submenus que eu precisava que elas visualizassem. Eu vou ter que fazer uma apresentação com telas congeladas para que isso possa ser visto. É isso mesmo ou eu estava fazendo alguma coisa errada? Do próprio N vivo? É, não, tô no MCONF aberto com o programa, né, compartilhando a é. tela do, do vivo e não consigo abrir as subjanelas na visualização. Eu vejo, eu vejo, mas as bolsistas não conseguiam ver nada. É, não, em princípio, uh, Melissa, né? Isso. Em princípio, Melissa, quando a gente compartilha aqui, Tá? Uh, eu agora em, segui em seguidinha, eu vou jogar alguns de vocês, não todos, porque não cabem todos, numa sala de MConf, tá? Aí tu é uma que pode entrar lá, porque a gente pode experimentar fazendo tu como usuário do MConf. Mas quando eu clico em compartilhar, ele tem essas opções aqui, ó. E aí, por exemplo, se eu tiver com o N vivo aberto, eu poderia só compartilhar o N vivo com quem tá nessa sala. Mas em. É, princípio... não, foi o que eu fiz. É. Que eu fiz não, não abria a é. subjanela. Então, eu estava com várias camadas que eu precisava que elas revisualizassem. E não consegui, não sei por quê. Outro é, problema que mas... eu tinha também é o navegador. O Mconf, não, eu não consegui usar o Mconf no Firefox, só com o Google Chrome. Ah, pode ser. Aí eu não sei te dizer. Aí eu não sei te dizer. Eu só uso no Chrome, não experimentei no outro. Mas eu, tá. eu te digo assim, ó, eu sempre ponho tela inteira, sabe? Porque. Uhum. Uh, que nem agora, eu estou usando várias janelas tipo, Entendo do teu caso Se eu colocasse só o PowerPoint Eu tinha que ficar parando, interrompe E aí seleciona o outro E aí isso aí é o... Pode ser, mas se é do navegador Pode ser que seja, mas se tu conseguiu Por um, tu conseguiu, então Tá, então talvez a tela inteira Eu consiga ver as subjanelas Eu, ver que foi eu isso. acredito que sim É A minha dica é assim Cuida para não ter nada que não queira que ninguém veja. <risos> Foi muito engraçado. Ah. Ontem. Foi uma coisa engraçada que aconteceu ontem, na aula, que eu, os alunos uh, apresentaram uma parte do, do trabalho, né? Então, uh, eu vou falar depois. Vamos continuar aqui. Já Oi, vamos gente. encerrar. Vamos Wendy. Lá. Wendy. Oi. Eu, eu tenho uma dúvida. É, fala. Eu tinha tentei gravar uma aula, mas não me apareceu o um ícone da gravação. Aí, um aluno me é. disse que depois que todos que entram na sala, é, a, a gente não consegue mais gravar. Eu não sei se não. isso procede. Não, eu não, não consegui mais achar é. como gravar. Aquele não, não. aquele íconezinho que aparece logo no início e tal, que a gente clica e começa a gravar, esse aqui, é. ele some. E não, eu não, mas... não encontro mais. Tá, mas olha só, Lisete, se tu puder, cria. Uma coisa que era legal de vocês fazerem se quiserem né, fazer, é experimentar numa turma de vocês, criar essas coisas que eu tô comentando, sabe? Deixa com o olho fechado. Uh, teve uma época, teve um período que foi quando começou todo mundo a usar a m que eles realmente desabilitaram o ícone. Mas o ícone tá aqui. Se tu és a dona da sala, tu tem que ter esse ícone. Se não, tem que entrar em contato com o pessoal da SEAD, porque tem, tem que aparecer. Porque agora, ó, por exemplo, hoje tá digamos Sim. assim tá tudo funcionando né então ele assim, aparece eu tô... no, início, no início isso eu enxergo depois Sim. ele some depois de um tempo ele some e eu não consigo mais gravar se eu não cliquei nele logo no início eu não consigo clicar mais é não, não para mim, é, mim estranho. é estranho porque às vezes acontece de eu ah, vou, vou começar a dar o um start aqui ó. aí ele fica assim né aí eu pauso né, tipo assim, ah, intervalo tomar, né e depois eu continuo a gravar. Wendy, o pessoal Mas experimenta, tá experimenta criar, ver se isso está acontecendo. Mas eu, eu tenho uma pergunta ainda sobre a Mconf. Eu não posso usar a Mconf para fazer para gravar uma aula e Sim. ninguém é, a, e depois eu utilizo ela a, de forma assíncrona. Sim, ele pode, pode. Ele confia, pode, eu apenas utilizo como instrumental, Sim. eu gravo e depois eu disponibilizo. É, é, só tem inteira. que cuidar, você só tem que cuidar o tempo, o timing para disponibilizar, tá? Porque o mconf, ele demora de um dia para o outro para liberar. Então, uh, uh, que foi a dica que eu passei aqui ó, pode criar aula do dia 5, vai lá, grava, deixa lá. Aula do grava, grava lá, senta uma sentada, grava cinco aulas, deixa uma, uma web aula para cada uma tá? Para cada um. Acho que fica mais organizado. Tu e eu assim. posso gravar o Andy com a imagem, com o som e com, mostrando o PowerPoint. Sim, isso. Eu já, vou, eu já vou entrar numa sala de webconf, eu, só, eu queria só passar aqui para vocês. Porque isso, isso, na verdade, a gente soluciona possíveis problemas que podem ocorrer durante uma aula síncrona via m Exatamente. Você faz a gravação exatamente. nós estamos nos antecipando. É. Obrigada. Não, não, tranquilo, a gente vai voltar a falar de novo do Mconf, tá, Rosa? Eu, eu, eu quis mostrar esse overview para não ficar só escrito, né? E agora eu quero falar com vocês, ó, tanto é que a Mconf tá aqui, ó, eu vou falar sobre ela, mas eu já fiz um, já dei uma, uma antecipada. Atividades que eu utilizo, tá? Então, dessa lista toda, inclusive, assim, eu nem botei Hot Potatoes, que eu nem uso mais a, a cruzadinha, porque eu dei um treinamento. Um tempo atrás com meus colegas, todo mundo começou a fazer cruzadinha. Aí a minha disciplina lá no sétimo semestre, ai ah, pessoal, vamos fazer uma cruzadinha. Ah, oh, cruzadinha. Aí eu disse, ah, não, então não vamos mais fazer cruzadinha, né? Porque às vezes é ter um, ter um tchan, assim, mas é um negócio que vale a pena explorar. Mas o que, que eu estou usando que é bem válido, tá? Então aqui tem mais descrito, de eu explico, diário. O que, que é o diário? Aí tem que ver da funcionalidade, dependendo da área do a área de conhecimento. É interessante o aluno construir durante o semestre um diário, na primeira semana, segunda semana, né, ele vai podendo, ele vai lá, edita, ele corrige, ele melhora, sabe? Então, se você não tem uma turma muito grande, o diário pode ser uma, um bom instrumento de construção, porque o professor vai acompanhando, né, vai fazendo... Uh, avaliando e fazendo comentários a cada entrega, né? E o aluno pode ir editando, é diferente de ficar postando um Word e daí depois posta um outro Word com algumas alterações. Então o diário tem uma funcionalidade bacana. Eu também às vezes uso o diário como a entrega da aula. Tanto está gravado, aula tá gravado, assista a aula, faça as atividades orientativas e ele tem que construir alguma coisa durante a tua fala. E aí ele pode postar no diário uma coisa assim. Mas tem que ver a funcionalidade, mas é, é algo que ele vai editar depois, entendeu? Se é uma coisa pá, que ele tem que entregar, então ele entrega uma tarefa, tá? O diário permite que ele construa alguma coisa por diversas aulas, tá? Então é, vale a pena, eu acho que uma ferramenta bem, uh, muito inteligente para algumas coisas, ela, ela é vale. A escolha eu já mostrei para vocês, aqui eu dou exemplos, distribuir equipes, uh, então ali eu já mostrei mais ou menos para vocês que uh, eles podem ver as respostas ou não, né? O fórum. Gente, o fórum eu acho que é uma ferramenta muito boa para discutir, uh, para gerar algum tipo de discussão. Eu só atendo, assim, eu não gosto assim, aquela. Eu não gosto, não uso o fórum todas as aulas. Eu acho que fórum, fórum, fórum, fórum. E não usar o, eu não uso o fórum para questões assim do tipo uh, quais são os aspectos, as características da, que compõem a água, né? Ou quais são os elementos de um balanço patrimonial. Todo mundo vai responder a mesma coisa. Não faz sentido. Então, eu gosto de fazer isso para uh, atividades em que cada um vai vir com uma coisa diferente. Uh, compartilhe a sua experiência com o planejamento estratégico, quais foram os benefícios. Se você não teve, comente sobre o que os colegas estão falando. Outra, outro fórum que eu, que eu faço, fórum visual. Uh, busque uma imagem do Balance Scorecard e poste aqui a imagem, não o link. Não pode repetir, então os alunos têm que buscar imagens. Nossa, rende uma super aula, porque tem alguns que postam uma coisa que não é um BSC. Então, isso numa aula, ou até que eu grave depois, eu falo, ah, a partir do que vocês postaram, isso aqui não é um BSC, isso aqui é um mapa, isso aqui é uma árvore, faltou esses elementos, isso, aquilo. Então, o fórum, ele tem um valor muito legal, tá? E na configuração do fórum, eu depois tenho uma outra dica que eu... Que porque realmente, senão a gente vai ficar até segunda-feira aqui falando, né, de cada coisa um abrir, abriria. Eu vou passar uma dica muito preciosa para vocês, que é assistir os tutoriais do próprio Moodle. Gente, é maravilhoso, mas assim, ó, dá de 10 com esses meus aí. Eu tô no chinelo com esses meus videozinhos. E aí eu aprendi umas coisas muito legais do fórum os videozinhos, porque eu comecei a furuncar e disse, nossa, dá para fazer isso, né? Outra, outra atividade legal, assim, que eu fiz uma vez, mas é bacana, tem que ver se combina com a cadeira de vocês, né? com a disciplina, um glossário. Vocês podem dividir a turma para construir algo em relação a algum aspecto. Isso é bacana, né? não é síncrono, é assíncrono. Então, daqui a pouco pode propor isso. Uma outra ferramenta, ela é muito complexa, gente, mas eu amo ela, eu amo ela. Ela, para mim, ela é a melhor de todas. É o melhor de todas. E eu faço isso no final do semestre. É essa aqui, ó. Laboratório de Avaliação. O pessoal da SEAD, eu acho que é furioso comigo, porque uh, quando eu, eu, eu comecei a usar, para vocês terem uma ideia, essa atividade, essa atividade, na época das manifestações, faz muito tempo isso. E eu queria, na verdade, eu queria uma, uma, uma atividade que eu pudesse fazer com que os alunos recebessem uh, arquivos dos seus colegas e avaliassem os arquivos dos seus colegas. Ah, por que, que só eu que tenho que avaliar tudo? Por que, que os outros não podem ver o trabalho dos outros? E aí, então, conversando com uma das meninas lá da SEAD, ela ela disse, ah, professora, eu tenho um laboratório de avaliação. Deu, ah, me explica como é que é. Então, olha só, ele acontece em três três tempos, tá? Três fases. A fase em que eu digo, todo mundo tem que entregar o arquivo, e aí eu vou eu vou, vou dar um exemplo do que que eu faço no final do semestre. Os alunos têm que fazer um vídeo de 4 ou 5 minutos apresentando lá o planejamento estratégico que eles desenvolveram no semestre. Eles mandam para mim, são 70 alunos, eles mandam 70 vídeos, eu vou ficar lá corrigindo, olhando os vídeos deles. Mas enquanto eu estou fazendo 70, cada aluno vai olhar 10. E é muito interessante, porque daí eu digo, vocês têm que postar aqui no laboratório o link do vídeo, posta lá, termina o prazo de postar, não tem choro, quem não entregou não vai participar da, da distribuição. Aí a gente gira, tem um botãozinho lá que a gente muda a fase, é como se sacudisse assim, um balaio de, de bingo, sabe? E ele, puf, eu digo, ó, eu quero que cada um receba 10, e aí eu ainda configuro. Ele é complexo, mas nada que alguém se interesse, eu ir lá pegar e depois eu posso passar um pouquinho, posso fazer um tutorialzinho dele também, fica, fica legal, mas acho que vale muito a pena, tá? Então aí, a primeira fase eles entregam... Aí, um laboratório de avaliação... Se tiver o videozinho, a gente agradece. Eu vou. Isso, né? Eu vou fazer. É, não, porque se eu abrir agora, eu vou, vou levar um tempãozão, assim. Então, mas eu faço assim, eu tô dando um overview até para vocês, assim, pá, olha quanta coisa que dá pra fazer no Moodle, né? E aí vocês se dedicarem para A, B ou C. Como eu falei, eu faço uma vez o laboratório no semestre Não faço toda a aula, não faz sentido nessa história do vídeo. Então, vamos lá. Só retomando a, a, a linha do raciocínio. Primeiro, o aluno entrega num link o, no, no, no laboratório até dia tal, meio-dia. Quem entregar depois não entra. Meio-dia, viro a, a fase, tem o um parâmetro, eu digo, cada aluno vai receber 10 vídeos. Ele sacode, muda o sacode e ele pá, distribui para 10 vídeos, não manda o do aluno para ele mesmo. E eu configuro, olha, eu quero que o aluno responda um formulário. Então, o aluno tem que responder lá cinco questões em relação, ele dá uma nota em relação ao conteúdo, em relação a isso, se apresentou tal, né, não é uma coisa assim aleatória. Então, para montar, gente, é muito simples, é só entender a lógica. Então, é como se a gente pegasse no papel e a gente distribuísse, ah, vocês vão agora olhar e fazer uma crítica, pode botar no campo aberto, uma crítica do que os alunos, que seus colegas fizeram. Eu acho fantástico isso, isso mais ativo que isso. Uh, tem outras coisas, mas eu acho uma, uma forma muito legal e compartilha o conhecimento. E assim todos ficam, têm pelo menos conhecimento de 10 uh, novos trabalhos, né? Digamos assim, e dão a sua opinião. Então, o laboratório é uma coisa muito bacana. E lembrando que a gente põe prazos, né? Então, eu nunca digo assim de hoje para amanhã, né? Então, é uma semana para postar o vídeo, para avaliar uma semana, né? E aí depois ele fecha a nota média dos 10 alunos que deram nota para o para aquele vídeo, então é um negócio bacana. E aí o aluno tem a nota da professora e da turma, tá? O da professora é uma, uma tarefa tarefa tá? tá? tem tem três três que eu já já para vocês, vocês, tá? a pesquisa, muito útil, eu uso para conhecer, para validar expectativas, pode ser para uma pesquisa final, eu botei a minha aplicação, né? Mas dá para vocês... Uh, fazerem isso, ali tem uns comentários, vocês podem ler ali o que eu, que eu coloquei de vantagem. Uh, antes de falar do questionário, a tarefa. Usem sem moderação. Toda aula tem uma tarefa, os alunos entregam uma tarefa. Deixa eu mostrar aqui para vocês nessa minha turma aqui, que, que uma coisa é, é falar né? e outra é mostrar que realmente eu faço isso, né? Então, uh, olha só, essa turma aqui. Foi a turma até abrir aqui, ó, um Excel aqui para mostrar para vocês. A gente vinha bem feliz, né? Eu tinha transformado essa disciplina, estava bem feliz. Aí a gente teve uma aula presencial. Aqui eu já ensinei o pessoal a usar NPONC aqui, eu apresentei para eles, porque era dia 12 de março e estava com um cheiro de que a coisa ia mudar. E a gente já fez aqui a primeira web aula. Provei já nessa semana com minha congrádia. E aqui deu uma virada na disciplina. Virou, porque tudo que eu tinha planejado não, não deu, tá? Não deu. E aí virou, tá? E aí aqui eu acabei tendo que readequar, ó, né? Então o que eu falei para vocês, eu usei a pesquisa ali para o termo de confidencialidade, né? Que os alunos tinham que aceitar. E olha só, né? Tem aqui, a, a parecida com a outra carinha lá. Então aqui, ó, essa aqui, eu gosto dessa, dessa aqui. Porque aqui mudou, né? Virou o jogo aqui, né? Não, não, não saiu bem como eu estava querendo um tópico por aula. Aqui a gente começou a trabalhar o projeto. E em cada aula, o aluno tem uma entrega. Entrega das questões a serem feitas para empresário. Então, os grupos tinham que me entregar. Entrega do roteiro. Entrega do roteiro. E tudo aqui, gente, eu, eu dou um pontinho que é o registro. Quando vier lá a sala virtual, tem a questão da presença, é a garantia que o aluno esteve aqui, que ele entregou, que ele participou, né? tá passando, que tá acompanhando o que tá acontecendo, tá? Mesmo que seja uma atividade em grupo, todos têm que postar, tá? Em alguns, em alguns momentos, ó, eu tô mostrando a tarefa, a tarefa sem moderação, toda aula tem, né? Então aqui, ó, teve essa aula, aqui dia 14 de maio, que eu pedi, ó, eu quero que vocês entreguem as anotações da web aula, tá? Que, que é o que eu pedi aí no início da aula. não pedi, né? Eu, eu brinquei, eu tô pedindo, mas que eu sugeri, né, de ter essa recomendação. Uh, e aqui, ó, na aula passada também, na, na aula da, do dia 28, também entrega da perspectiva individual. Cada um teve que fazer individualmente. Depois teve a entrega também com o grupo do, dos empresários, tá? Então, uh, a, a, a tarefa é a nossa, é a nossa, é a, nossa, é a é minha parceira, é a minha parceira. Inclusive, eu vindo aqui, ó, eu clicar só em, aqui, ó, este curso, tarefas, isso aqui é legal, isso aqui eu gosto. Ele me diz assim, ó, olha, ele me diz todas as tarefas que tem, tá? Que eu criei lá e quem é que já postou, tá? Olha só, tem gente que não está postando. Ó. então tem gente que não postou ainda. Bem, não, não vou, né? Quando fechar o semestre, não postou, é, falta, né? tem isso, mas eu tenho uma ideia de como é que estão é que essas questões. Veja uma forma que, eu, que ficou legal eu botar todas essas aulas do projeto numa sequência só, que daí eu tenho aqui a entrega do dia 16, 23, 30, 7, 14, 21, 28. Então, organizar isso, tá? Tudo bem? Estão vivos aí, gente? Sim. Ninguém desistiu? Como é que tu botou todas elas no mesmo... Essa parte ah, aqui? então. Não, eu não botei, o Moodle faz isso aqui, ó Quando a gente uhum. vem aqui no este curso ele me colo... Eu posso escolher, eu posso clicar aqui em pesquisa Ele vai me dizer todas as pesquisas que eu tenho, ó Eu tenho ótimo. uma ó, das expectativas, a efetividade, que eles não sabem ainda Aqui tem outra que eu fiz sobre, uhum. uh, sobre essa aqui, sobre essa aqui, né? Enfim uhum. uh, é. Porque assim, que eu tenho... é uma forma de ver o... Uh... Avaliação processual e, claro, e forma de ver isso, a questão da, do engajamento pra... e não da frequência, né? Isso, exatamente. Pegando exatamente. elas todas juntas, assim, eu achei bem interessante. Porque eu... É, não, e essa aqui é uma coisa que eu, eu não, não, não sabia, foi furuncando, gente, essa semana que eu descobri. Eu disse, ah, eu não, não sabia aqui... também. É, Aí, quer ver uma coisa que eu fiz? Eu fiz o seguinte, ó. Peraí. E tu dá a nota pela tarefa mesmo também, né? Pelo... Sim, pela entrega. É, eu, eu, eu, mas isso já era uma coisa minha, tá no meu plano de ensino. Eu também né? já tá lá Que a que participação do aluno, uma parte da nota dele é, é uma parte da nota dele uh, é o conjunto, né, de já mostro ali como é que eu organizo minhas notas, mas isso em tempos normais, né, Eu já, já, já era recorrente ah, Então, por exemplo, aqui, ó, peguei as tarefas aqui, ó, então olha o que que eu fiz, Vim aqui, recortei aqui, ó. Copiei, tá? Me acompanhe. E aqui já vai, já vou meio que mostrando para vocês algumas coisas. Aí eu tenho aqui. Gente. Ó. Aqui, ó. Essa é a minha turma, tá? Olá, turma. Tu tá no WhatsApp, é isso? Eu tô. Quando puderem, uh, enviem as... os arquivos. Mudo. Aí eu colo. colo. Ó, tô, Vou mandar para minha turma no WhatsApp. Eu tenho a turma no WhatsApp. Tá? Eu também tenho a turma no WhatsApp. Uhum. Eu tenho a turma no WhatsApp. Para mim, para mim é muito funcional, ninguém nunca me ligou, inclusive eu é que ligo para os alunos às vezes. Ô <risos> oh, fulano, <risos> fulano, não, não, não, tô brincando. É mais por uma questão, uh... então, olha só, tarefa sem moderação, tá? Eu ia falar a outra, outra atividade que eu faço é o questionário, tá? E aí... A professora Carla já comentou que o, o professor Alberto aí vai estar tá compartilhando aí uh, numa, numa, numa oportunidade um, essa questão de uso para prova, né? Então, assim, eu uso questionários, tá? Eu confesso, assim, que eu... É, como é que eu vou dizer? O questionário tem que ser bem feitinho para evitar a cola, tá, gente? Que é isso que me incomoda, né? Ah, pega lá o texto e aí joga não sei aonde, um passa para o outro, mas tem como a gente parametrizar isso aí bem de uma forma legal. Mas vamos lá. Em termos de aula remota, o que que eu acho bacana, o que, que eu gosto dos questionários? Sugestão. Fazer questionários uh, com poucas questões antes de começar a aula, falando de um assunto uh, de uma aula anterior, né? Ou no meio de uma web aula, se for, por exemplo, que nem a Rosa falou, ela quer gravar, eu, por exemplo, tenho, uh, eu digo, ah, vou estar tá lá, né, quem estiver participando faz o questionário ali no meio, né, Fica interessante. Mas, uh, ou no final da aula, tá, isso eu, eu digo assim, às vezes montar uma trilha, né, uma trilha amarrando que o aluno só pode fazer uma coisa se fizer uma outra coisa. O que, que é importante? Eu não vou dar aula de questionário agora, mas para fazer o questionário... É diferente da sala de webconf que crita tá lá. Eu tenho que ter um banco de questões, tá? Então, uma coisa que eu tenho que, que eu gosto de tentar é, assim, atentem ao nome das questões, porque uh, uh, se vai ser do conteúdo, se vai ser da prova, porque quando a gente tem um banco de questões, eu vou mostrar aqui para vocês, para vocês verem aqui. Aqui ó, banco de questões, esse banco de questões, eles vêm, uh, vêm carregando, né, eu carrego de um semestre para outro, então olha só, é, eu, eu confesso para vocês que está horrível essa parte aqui ó, questão 7, eu tenho que deixar bem, bem, bem específico o que, que é que eu tô querendo uh, de nome das questões, porque senão fica, não, não é muito funcional, tá? Mas eu uso muito poucos questionários. Agora que tem essa questão de fazer a prova, de fazer uma avaliação, hum, ó, então assim, ó, quando eu clico aqui na minha questão, né, então o nome da questão, ela é, é chave, porque é ela que vai me dizer depois uh, que essa questão vai para o tal questionário, que se é de uma prova, se é de um check-in, tá? Então o nome, ele é muito importante, tá? Então é a primeira dica que eu digo. E aí, então... Uh, a gente diz aqui no questionário, é uma resposta, né? apenas. Então eu vou uh, indicar. E o tipo de variável de saída, é, múltipla escolha, tem todas as opções? Sim, tem várias opções. Quando a gente cria uma... Eu não queria eu não queria entrar muito porque eu não eu não sou 100% nisso aqui, tá? Eu tô ajudando, por exemplo, um colega e a gente está se ajudando junto, uhum. mas... Quer ver uma coisa aqui, ó, que eu, eu, a questão, criar uma nova questão. Olha, olha as outras possibilidades. Estão vendo? Perfeito. Até a teoria musical, olha só, a teoria musical, múltipla escolha e calcular. Então, gente, é furuncar. Né? A gente está com pouco tempo, eu sei disso, sabe? Mas, tipo, por exemplo, algumas coisas são muito simples aí de fazer. Isso aqui é uma coisa que eu quero parar e fazer um, explorar um pouquinho mais. Mas o que eu queria mostrar para vocês, e aí, que eu acho que é bem válido, é isso aqui, ó. Deixa eu vir por aqui, que agora, eu, agora que tem tenho o um caminho direto, é num questionário. Ó, eu vou entrar nesse questionário aqui, que isso aqui eu fiz no meio de uma aula, tá? Quando a gente, ó, todo mundo já respondeu, eu venho aqui e... Eu tenho um relatório. Isso é uma coisa muito bacana. Eu acho, às vezes a gente acha assim, ah, mas o questionário vai ter que corrigido? Não, ele corrige tudo para nós. Lá na hora de fazer a questão, a gente tem que dizer qual é que é a certa, né? E quais são as erradas. E ele calcula para a gente. Mas o que eu quero mostrar para vocês, Ana, aqui na configuração dessa história da prova, que é o que está nos deixando mais uh, preocupados, né? E receosos, é aqui, ó. É aqui, ó. Eu posso. Isso aqui que é o essa parte não tem nenhum aluno aí ouvindo, né, mas essa parte aqui que é, o, é, o, é a questão. Eu posso habilitar a minha prova, eu posso dizer que a prova vai ser da hora tal até a tal hora, e aí o aluno tem que estar em tal hora. Aí a gente tem que pensar no ensino remoto como é que a gente vai fazer isso, né, se o aluno pode entregar uma tarefa de uma semana a outra e a prova é a horário combinado, então isso é uma coisa que tem que ser discutida, né. Mas eu posso fazer esse agendamento. Tem um colega meu que ele vai fazer isso. Ele vai fazer das 18h30, 19h15, ele vai dar uma hora e 15 para fazer as questões. Ou eu posso ainda dizer assim, não, a qualquer tempo eu vou dar uh, 60 minutos para os alunos fazerem. 90 minutos para os alunos fazerem. Tá? E aí a gente vem aqui, ó. Então tem as opções aqui que eu posso ir optando. tá? Eu tenho a, a critério da, da nota. Eu posso dizer assim, se ele vai tendo... Isso aqui é um negócio interessante das tentativas, né? O aluno pode tentar e depois ele não passou os novembro, ele vai lá e tenta de novo, sabe? Eu posso dizer que... Hum, que eu não quero isso, né? Também. Encerrou, encerrou. Aqui, a nota. Eu posso dizer, se tiver mais de... Ó, posso dizer aqui, ó. É limitado. É uma só e deu. Tá? Se for mais... Eu posso dizer que é a primeira tentativa, a última média. Tá? Então, esses critérios aqui tem que ver olhar com calma e testar, testa, pede para algum um treinar, um colega, né? Ah, isso aqui é muito importante. Isso aqui é um importante, que o meu colega lá é assim: ó, eu posso fazer questão por questão. Uma questão ele responde, tá? E aqui, isso aqui, método de navegação. Eu posso dizer que é livre ou sequencial? O que, que é livre? Eu já vou clicar no questionário para vocês verem como é que a cara dele aparece, tá? Então, livre é, eu respondi a três, ah, eu vou voltar na 1. Um. Sequencial, o que, que é? Respondi a um, estou na dois, não tem como voltar para um, tá? Comportamento da questão. Misturar as questões. Sim. Então, se eu tenho lá um conjunto de 30 questões, ele vai embaralhar, vai misturar. Então, assim, estão percebendo que assim, não é simples. É um pouquinho complexo, assim, do questionário, mas ele permite que eu faça essas parametrizações, tá? Isso aqui também é uma coisa importante, ó: a opção de revisão. Aqui vocês vão dizer se ele vai poder ter chance de ver a nota dele, se ele vai conseguir ver se ele acertou ou não. Quando eu tô trabalhando com questionários uh, de, de check-in, de coisa rápida, não tem problema, né? Agora, em questão de prova, uh, e se a prova não tem horário X. Temporal, isso também é uma questão da gente reforçar. Mas eu, eu não sei, eu acho que a gente deveria receber uma orientação, uma melhor orientação do que só eu aqui falando, tá, Carla, e colegas? Não, é, eu estou dando a minha visão. eu não, não É um ponto, isso é um ponto que eu acho que tem que ter um alinhamento melhor. Não é assim, ah, quem combina mais? É, é, é conhecer isso aí, né? E, mas eu estou mostrando para vocês que eu estou num processo até de explorar isso para poder também estar uh, tá aplicando. É. Uh, e aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês como é que aparece para o aluno. Né? Eu consigo ter essa visão também. No caso ali da, daquele formulário. Ó, vou continuar aqui, ó. Eu vou continuar, ele, não sei por que ele permite. Estão vendo aqui, ó, eu coloquei que todas apareçam aqui. Então, o aluno ele pode responder essa aqui. Né? Ele pode até vir aqui e fazer a, a verificação, né? eu, de, que manda a nota, né? então, uh, mas aquilo que eu tinha falado, o livre, ele, né, uma, uma por página apareceria uma só. Aqui está todas elas. Né? Eu poderia fazer uma por página, poderia fazer livre, eu estou na nove, eu consigo voltar para um, ou se é uma por página, eu posso dizer que é sequencial, ou seja, eu respondi a um, não tem como voltar mais. É, então, mas isso é tudo, a gente tem que ver se para esse momento é pertinente. Né? Eu, eu, eu tentei convencer meu colega que, que, que deixasse livre, né, mas vai... Porque os alunos também é um pouco assustador para os alunos, né, todo esse... Mas, enfim, isso é, isso é uma, uma coisa... Posso fazer uma pergunta? Pode? Foi, se eu souber é... responder... Eu... Sim, boa tarde. Eu sou a Lígia da Engenharia Química. Eu vou fazer uma pergunta que, claro, que vai ser... É uma pergunta em relação à disciplina que eu ministro, né, e, as, e a forma de avaliação, mas eu acredito que aqui na escola de engenharia muita gente uh, vai ter o mesmo problema. Então, assim, ó, como é que são as minhas provas? São questões que os alunos têm que fazer cálculos, tá? Aí eles uhum. olham na tabela, e aí, enfim, eles dão o resultado final lá, e aí quando a gente corrige, a gente vê se ele cometeu um erro, se o erro é grave, se não é bom. Aí a minha pergunta, então, essa eu acho que tem sido a minha maior angústia, né? Saber como é que nós vamos fazer essas avaliações, já que elas terão que ser necessariamente uh, virtuais. Bom, a minha pergunta é, uh, se, não sei se eu entendi direito, mas, por exemplo, assim, ó, eu poderia mandar uma questão, eu poderia fazer um sorteio, eu teria várias questões, aí uh, o Mudo eu iria mandar uma questão para um aluno e eu teria como dizer vai ter digamos 45 minutos para fazer essa questão no momento em que ele olhar aquela questão ali e ele não precisaria estar online ele poderia ele poderia olhar eu vou mandar para eu vou eu vou eu vou disparar essas questões e aí o aluno entra lá num determinado momento e no momento que ele entrar ele vai ter 45 minutos para resolver aquela questão é assim que funciona porque eu acho que isso seria bem interessante. É, então, olha só, Lídia, quantos alunos tu tens? 54. Tá, e tu mandaria uma questão diferente para cada aluno, ou são, são, é a mesma para todos? Não, eu acho que teria, eu poderia mandar uh, umas oito, 10 questões, quer dizer que cinco alunos pegariam as mesmas questões, tá, questões tá. iguais. Tá, deixa eu pensar aqui. A questão do tempo A questão do tempo já é fácil de responder Quando ele tá. clica, começa a contar 45 minutos tá? Mas aí é 45 minutos assim Agora são 11 e 15 Se um aluno abrir meio-dia Vai começar a contar 45 minutos para ele a partir de lá Tá? Sim. E aí, que é aí o aquele que questão... aluno que fez Antes já acho. vai poder passar Porque sim. é lógico que a gente isso. tem que estar tá preocupado Com a questão é. Da, é. da cópia, né? da cola é. Né? É. Exatamente, por isso que o meu colega Definiu Tempo, o prazo, ele botou lá 5 de junho das 11h15 a 5 de junho a meio-dia e 30. Então vai pra ser 45 minutos para todo mundo. Ah, o que daria para fazer, assim, daria para fazer, a gente pode pensar né, melhor, o que daria para fazer, e algum professor de repente pode complementar, o que daria para fazer é, uh, o porque não seria legal tu, tu disponibilizar. Uh, Espera aí, deixa eu pensar. Eu, eu até vou, eu vou anotar aqui, porque Oi? tem um colega que ajuda... Oi, a... Eu um Pode pouco... posso... Oi, pode, pode, pode ajudar posso, aí. Não? Vamos ver. Uhum. É, Lígia e Alberto do Canto. Ah. tudo bom? Ah, é. Tudo bom, Alberto. É, eu tenho trabalhado bastante com ao, ao, dois tipos de questões... Dois, uma questão que se chama questão calculada. Tá? Então, como é que funciona a questão calculada? Digamos, vou pegar um exemplo simples. Tu pergunta qual é a área de um retângulo, sabendo que a base é B e a altura é A. E aí tu gera 100 combinações de B e A. Quando o aluno entra na questão, só sorteia uma dessas combinações. Então, para um aluno vai cair base 13, altura 4, outro vai cair 5 e 8... Então, com isso, cada aluno, nas questões calculadas, vai receber a mesma questão com parâmetros diferentes. Tá? Existe aí uma outra modalidade que eu tenho trabalhado bastante também, que se chamam questões aleatórias. E aí dá para fazer combinações. Aí tu faz questões, faz quatro, cinco questões diferentes. Inclusive, algumas podem ser aleatórias, outras podem ser de múltipla escolha. Mas, enfim, tu faz várias... E aí, quando tu monta o questionário, tu diz, olha, eu quero que a minha que primeira questão do questionário seja uma questão aleatória. Vou dar um exemplo, tá? É, tu vai fazer a primeira questão sobre a área de um polígono, tá? Aí tu cria lá no teu banco de questões uma questão sobre a área do retângulo, outra sobre a área do triângulo e outra sobre a área do trapézio. E aí, quando tu monta o teu questionário, tu diz assim, ó, a minha primeira questão eu vou sortear uma dessas três. Daí quando o aluno entra, entra uma dessas três. Isso dá uma, um caráter de uh, caráter relativamente aleatório, e se fizer todo mundo a prova na mesma hora, tá? é, com o mesmo tempo de duração, fica um pouco complicado, não, não, não resolve, entende? Mas fica um pouco complicado, porque ele vai ter que resolver a questão dele e depois resolver a do colega, que é diferente. Então, para ele é, passar é o resultado, Sim. não é tão simples. Isso é, eu vou é. É... é isso Agora, é o... Sempre vai ter a possibilidade, é diferente de uma presencial. Mesmo em presencial, eu sei de alguns casos aí, que o pessoal inventa cada coisa para passar a resposta para o colega, que é inacreditável. né uhum. Obrigado. Exatamente. Sim. Obrigada, Adela. Mas eu acho, é, eu acho, Lídia, que é, que é, que é isso, é, é fazer o banco e tem essa. Que, esse meu colega que está fazendo a prova, que eu estou uh, testando com ele, uh, justamente isso, não, não existe mais a, as próprias opções de alternativas elas mudam. Né? E quando é uma questão de resolver, tu coloca lá várias questões e ele vai fazer uma distribuição. Alguns vão fazer. Um, é, não, não sei, de repente o professor Alberto vai ter que dar uma aula melhor então, aí. Então, deixa eu, eu, eu dar de uma sugestão também, <risos> eu fiz um curso de mudo recentemente, fiz dois cursos, eu sendo aluna, o sendo, mudo sendo utilizado, existe também a alternativa do aluno fazer a, a sua prova, o seu teste, e com várias tentativas, por exemplo, olha, tem que tirar no mínimo sete, então o aluno faz a primeira prova e, a, e o questionário dá o resultado simultâneo da prova. Se ele ficou com nota inferior, ele pode voltar e fazer o mesmo teste, claro que daí não tem o tempo, mas cada vez que ele refaz, o peso das questões são as mesmas questões, porém as alternativas elas vão se deslocando entre si. A questão 1 um, não é mais a 1, um, é a 5, a 8 virou 10, e o é. que era A, B e C, por exemplo, ah, na primeira tentativa, a questão número 1, um, a resposta certa era a letra A. Mas, na verdade, quando o teste volta, ele não é mais a questão 1, um, ele é a questão 10 e a resposta certa passa a ser a B. Isso. É. Isso. Ele vai Exatamente. mudando de alternativa. E daí a pontuação, que também é um jeito de fazer... E a, se for espaço aberto, porque se for o tempo aberto, o aluno tira a foto, manda pelo WhatsApp, troca, todo mundo tira 10. Uhum. Então, para ser a prova com tempo aberto, existem essas alternativas, né? Inclusive, existe a alternativa de é, voltar na segunda tentativa questões um pouco diferentes, pode ter 10 questões que elas vão variando. É. É, eu nunca usei mas eu fui como eu fiz eu fui aluna e então tinha essas alternativas é. eu, obrigada não bem bem bom é, é, para vocês verem né a questão do questionário ele dá para explorar muito eu hoje não fiz nenhuma prova nunca fiz nenhuma prova eu uso ele como um recurso né uma forma uma atividade no meio da minha aula para validar enfim então hum, então era isso que eu queria comentar só que eu quero eu achei que eu tinha, tinha falado okay. um negócio. Eu, acho que Obrigada, aí vamos, vamos pensar uma forma, uma forma que dê para. É, e a gente vai tentar fazer um com o professor Alberto específico daí sobre a, as questões ó, de avaliação. Da... Até para a Wendy poder avançar um pouco mais, né? Wendy? Tá. Não, tá. E, eu, e eu fazer também, né? <risos> eu também quero fazer. <risos> Olha só, pessoal, uma coisa que eu descobri agora, nesses tempos. Dentro da página do Moodle tem uma ajuda Moodle. E tem aqui um professor, tá? Aí eu resolvi clicar aqui. Vocês já clicaram para ver o que acontece? Gente, adorei isso aqui. Aí ele é uma ajuda, tá? E vai clicando aqui, ó. Agora a gente sabe o que é recurso e o que é atividade, né? Então venho aqui nas atividades. E aí tem chat, fórum, questionário. Questionário. Como criar, como ter relatório, como utilizar o mesmo... Ah, Tem uma série de uh, dicas aqui, tá? Então, aqui, como criar, e é legal. Já criou um banco de questão? Não. Então ele mostra como é que eu crio o um banco de questão. E olha que eu digo isso para vocês, é uns um tutoriais bem melhores que o meu.